Hoje, mais uma edição de um streaming, uma série e o TV em cores se preocupando com o que você pode assistir nos streamings. Sou o Miki. Sou a Júlia. E esse é o TV, TV em, em cores. cores. que o like é a Márcia, né, Márcia? E aí você vai dar like nesse vídeo por causa dela e também se inscrever no canal, ponta é pra ele, neném. Márcia, tem que apertar o sininho também, né? Não dá pra fazer o sininho. Mas assim, <risos> o sininho é muito importante. Com ele, a te de vídeo novo, chega pra você. Gente, olha essa carinha, vocês vão negar um like pra ela? Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. O meu primeiro streaming aqui é a Netflix e eu vou falar de Street Food, que é uma série que eu tô querendo falar há muito tempo aqui no canal. Não é necessariamente nerdice, mas assim, gente, eu acho que todo mundo aqui come, todo mundo amola, <risos> todo mundo janta. É importante. É, e é uma série documental e ela fala... Ela conta, né, ela tem narrativas reais de pessoas ao redor do mundo que cozinham por amor e fazem a diferença, assim, no arredor dela, no contexto social que elas vivem. E é muito interessante porque a série, ela fala sobre comidas de rua. Então é aquela coisa que pra gente seria o podrão, assim, da rua... Lá nem em outros países, no caso a primeira temporada, do primeiro volume, é na Ásia. Eles focam em alguns países de lá e, cara, tem, assim, figuras maravilhosas, incríveis, tem histórias sensacionais e na primeira temporada é focado na Ásia, só que cada episódio é um país e, cara, você vai vendo uma realidade, um, um mundo novo que você não sabia que existia. E é muito legal porque eles não tentam é, romantizar, assim, a situação dessas pessoas que geralmente vivem situações um pouquinho abaixo, assim, da linha ok, financeira, né? Mas ainda assim você percebe que você não precisa ter dinheiro pra fazer uma comida boa, você não precisa ser milionário, chique, pra ter uma culinária de qualidade. Então, minha primeira dica da Netflix, Street Food. A minha escolha de streaming hoje é a Amazon Prime, e eu vou falar de The Expanse. Ai, gente, a Julia ama essa série. Eu preciso que alguém assista além de mim, por favor! <risos> Que era muito legal. É tipo, é no espaço, só que agora com a tecnologia de hoje em dia. Então, assim, a gente estaria ferrados. E as pessoas não estão acostumadas a ser a gravidade. E tem, tipo, alienígenas, mas não tem alienígenas, porque o ser humano ainda tá muito próximo da tá própria nossa própria galáxia boa, tá uma super boa. É interessante, assim, tá com um certo caldo e agora, assim, a terceira temporada acabou. Há indícios de uma quarta. Eu tô muito animada porque acabou num momento muito interessante. Então, gente, assiste. Tem na Amazon Prime. Olá. E tem, acho que, três temporadas inteiras. Assiste aí, conversa comigo. O Mic fica me zoando, mas é porque eu já falei de The Spence num no vídeo nosso sobre o espaço. Então, eu vou deixar o card aqui pra vocês verem quanto eu amo essa série. Mas é isso. Na Amazon Prime, na Prime Video, depende do nome que você chamar, assiste The Spence. Gente, ouçam essa garota, pelo amor de Deus, tá muito tristadinha aqui. O segundo stream que eu vou comentar aqui é a Fox Premium, que é um stream que a gente não tinha comentado ainda aqui, e eu quero falar de 911, que é uma baita de uma série e tem selo Ryan Murphy de qualidade. Pra algumas pessoas isso pode ser meio duvidoso e tal, mas. Mas dê chance. É, 911 é uma série bem bacana porque ela conta a história das pessoas envolvidas naqueles primeiros socorros do. 911, né, que é o telefone de emergência dos Estados Unidos. Então a gente acompanha os policiais, bombeiros e atendentes do 911 ali, e todo o rolê, todo o processo que é chegar, pegar uma chamada de emergência, mandar a pessoa certa ir pro lugar e resolver a questão. Então assim, a série tem várias camadas e todos esses núcleos, eles meio que se encontram, né? Sim. E tem personagem LGBT, o que é muito legal, e é assim, Ryan Murphy, né, então ele não, ia, ele não ia dar esse mole de não colocar um LGBT na série. É, ela tem foco, ela tem camadas, é um personagem decente, gente. E e como a gente tá falando de Rory Murphy, às vezes tem uns acidentezinhos que são um pouquinho mais gore e tal. Mas, cara, é bacana, tem bastante draminha e é românticazinha. Dá, dá, dá pra aproveitar, dá uma olhada e depois volta aqui pra comentar pra me falar o que, que você achou. O streaming agora que eu vou falar é Crunchyroll. Eu tô até de Pokémon pra poder mostrar pra vocês que anime é muito bom. Então, assim... É, eu estou indicando especificamente Digimon Tree, porque Digimon Tree é o último dos Digimons. Eu acho que foi um presente muito bonito que deram pra gente, que deu uma história muito profunda pros personagens da primeira e da segunda temporada. Da segunda não aparece, mas eles estão ali. Bom, vamos lá. Primeira, primeira geração... Sabe é mais existe? importante, Toma sabe? Importante. Desculpa, tá cara. Eles estão ali, sabe? Importante. E é uma trama muito boa, é uma trama muito mais adulta, muito mais respeitosa. E faz umas nuances nos personagens que é, eu não esperava. É, as questões dos brasões, eles sempre quererem se representar pelos brasões, mas eles serem muito mais do que isso. Dis disputas entre eles mesmos, porque eles não concordam com as maneiras que as coisas estão sendo dadas, sabe? cresceram, né, as crianças? Eles cresceram, é. e é muito bom ver isso, porque eles viraram adolescentes. E, honestamente, adolescente é difícil. <risos> então, assim, é um presente muito grande, sério. Eu considero realmente um presente, porque não é o melhor Digimon, mas é um Digimon muito bem feito. Então, Crunchyroll eu indico principalmente Digimon 3, mas tem muita coisa legal que anime é muito legal. E agora a gente quer saber de vocês, né? Vocês conhecem as indicações que a gente deu aqui? Vocês estão interessados em algumas outras? Falem pra gente também. Falem outros streams, porque a gente sabe que tem muitos e a gente às vezes esquece alguns. Não esquece também de ver os outros, um stream, uma série que a gente já tem. Esse é o terceiro aqui, a gente. Então tá vamos ver as outras indicações que a gente deu. A gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau, tchau. tchau. tchau.